se liga nisso meus amigos temos o escanteio estamos no minuto 27 do jogo o que que aconteceu aqui deu green ó deixa bater o escanteio deixa bater o escanteio que aí já é green na certa, ó minuto 27 saiu o escanteio na hora ó pronto saiu o escanteio você vai ver que agora vai ficar verdinho I live se liga galera, olha só, muitas pessoas perguntam como é que segue as entradas lá dentro do grupo VIP que eu faço parte ó. Acabei de pegar um green e tem uma aposta rodando agora, então quero te mostrar exatamente em tempo real como é que faz Como é que funciona tudo isso, vamos embora pro vídeo Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira Olha só mano, vai ser um vídeo bem curto, bem rápido Muitas pessoas perguntam como que funciona, né? eu sempre falo que eu pego as entradas de um grupo VIP que eu faço parte Que é este grupo aqui ó as pessoas mandam as entradas aqui, os analistas, tá? Porque eu não sei fazer análise tá? e tal. Já quebrei a banca três, quatro vezes. Já falei isso pra vocês. Já quebrei a banca umas quatro vezes já tentando apostar sozinho. Então eu só sigo as entradas do grupo. Então como é que funciona? Ó, só para você entender como é muito simples e muito rápido. Tá vendo aqui? Ó, eles mandam o link já do jogo. A aposta é em escanteios de 10 em 10 minutos. Então eles mandaram aqui ó, o link do jogo e pediram para entrar até o minuto 19. Por quê? Porque a aposta é que vai sair um escanteio entre o minuto 20 e o minuto 29. Então tem que você tem que apostar antes de dar 20 minutos. E tá rolando o jogo aqui agora. Vamos ver se sai um escanteio em tempo real eu ganho. Eu fiz essas duas apostas nos últimos 10 minutos. Uma já deu green. Olha aqui, olha. Apostei 100 reais e voltou 66. Ou seja, já ganhei 66 reais aqui em menos de 5 minutos. E se der green nessa daqui? já vai voltar mais 50 de lucro. Então eu vou esperar aqui, vamos ver. Se sair escanteio, ó, saiu o impedimento. Se sair um escanteio aqui em tempo real agora, eu ganho essa aposta aqui, tá? E aí é mais um jogo, é mais um green. Então simplesmente, só para você entender, é isso. Geralmente eu faço uns 250 reais de lucro por dia, lá no meu Instagram, três dias atrás. Se você não me segue, vou deixar meu Instagram aparecendo aqui, me segue lá. É, eu postei no meu Instagram esses últimos dias que eu fiz 300 e poucos reais em menos de 10 minutos, né? com duas entradas, que eu coloquei um valor um pouco maior nas apostas. Então, mais basicamente, só para você entender isso. Então, eles mandam o link para você aqui dentro, você clicou, já vai direto, vou dar o um clique, ó. vou clicar aqui, já vai diretamente para o próprio jogo, ó, que está rolando, ó. Pronto. E aí você vem aqui, ó, em minutos e coloca o minuto que eles pediram. No caso, aqui o minuto que eles pediram já saiu, já passou, né? Mas imagina que fosse para esses próximos 10 minutos aqui, ó, que tá de 30 a 39. Você clica aqui, coloca o valor da aposta que você quer apostar. E pronto. E deixa o pau ali e deixa a aposta rolar. Basicamente é só isso. Eu vou deixar o link de uma aula minha gratuita que explica melhor sobre como que funciona o curso, o grupo que eu faço parte, esse grupo VIP. E eu vou liberar para você também o acesso a um bônus meu através do WhatsApp, onde eu falo sobre as estratégias que eu estou aprendendo e utilizando também. Se você adquirir pelo link, está aqui na descrição do vídeo. se você tiver com alguma dúvida também, você pode mandar um direct diretamente lá no Instagram, que vai estar tá aqui na descrição e aparecendo aqui para você no vídeo também, tá? Mas vamos lá, ó. por enquanto ainda não saiu escanteio vamos ver, se não sai escanteio e derrete não tem problema, o intuito aqui é mostrar para vocês é, se vai sair o resultado aqui ou não, neste momento nós temos 24 minutos o escanteio tem que sair até o minuto 29 e, e 59 ó. então temos uma falta ali rolando vamos ver qual vai ser o resultado do jogo, hein?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 110 reais basicamente de lucro em menos de saiu mais um escanteio, mano. Olha só. Saiu mais um escanteio agora seguido. Olha só pra você ver que loucura. Ou seja, dois escanteios, 116 reais de lucro aqui em menos de 10 minutos. Tá vendo? Então é muito simples você aplicar as entradas. Isso porque eu coloquei 100 reais e voltou 50. Então se eu tivesse colocado 200 conto, eu teria voltado 100. Se eu tivesse colocado, por exemplo, né, se eu tivesse uma banca muito alta, porque minha banca não é tão alta assim, tá? É, tanto que para eu lucrar 200 reais por dia Você consegue deduzir mais ou menos quanto que eu tenho na minha banca né? Mas se você tivesse jogado 500 reais ali por exemplo agora Teria voltado para você tipo 300, 250 reais de lucro em cada uma Por exemplo, teria feito 500 reais no dia Então o lucro depende muito da sua banca Mas é para você ver como é muito simples de aplicar em tempo real eu Acabei de mostrar para você aqui Duas apostas sendo seguidas, ok? E os dois lucros acontecendo em tempo real aqui para você. Então é muito simples. Então vou deixar o link aqui para você que tem uma aula minha explicando como é que funciona o grupo VIP, o curso, o meu bônus. Tudo direitinho. Qualquer dúvida pode me chamar lá no Instagram também que eu vou te responder. Demorou? Tamo junto então. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal se você curtiu esse vídeo. E até mais então e valeu.